Maçã, a fruta que eu mais gosto A maçã boa Ela tem que ser bem dura Se aperta ela não afunda Tem que ser doce Consistente Aquela mordida que você sente Não aquela esfarelada horrível faz bem pro coração eu não diria que é a fruta perfeita que a, a fruta talvez mais completa é o abacate mas, mas a maçã pelo menos pra mim tá perto da perfeição você sabe que pra biologia a maçã não é uma fruta, é um pseudo fruto Isso aqui é que é o verdadeiro plano de saúde, você tem que se alimentar bem cara, cuidar da sua saúde. Não ficar comendo essas porcarias aí industrializadas que, que vendem, né? essas coisas mal feitas. Coma fruta todo dia. Você vai ver que vai fazer muito bem. Parece óbvio, mas tem que falar. As pessoas não estão se alimentando direito. A fruta é seu plano de saúde, a é sua farmácia, tudo. Se você gosta de maçã,